Olá pessoal, vamos cuidar dos atrasos dos nossos pequenos, quais são as habilidades esperadas para 5 anos de idade. Se a nossa criança não faz, esses itens que eu vou relatar nesse vídeo, vamos correr atrás, assistir os vídeos de idades anteriores que eu deixei aqui embaixo na descrição para vocês não deixarem os nossos pequenos terem tantos atrasos. Já se inscreve no canal e ativa a notificação, que é esse sininho, que avisa vocês quando os vídeos novos aparecerem, forem sendo lançados, porque assim você acompanha a sequência de vídeos que podem ajudar muito com os seus pequenos. Então vamos lá, comportamentos esperados para 5 anos de idade, né? habilidades esperadas para 5 anos de idade. Com 5 anos, a criança já passou por todos os estágios anteriores de 1, 2, 3 e 4 anos, obviamente, né? se ela tem 5, e que são pré-requisitos importantes para se chegar até aqui. Entenda que os comportamentos e as habilidades que eu vou dizer, elas não acontecem magicamente, elas acontecem a partir de a somatória de um recurso, outro recurso, outro recurso que tem nas idades anteriores, então é importante, se a criança não faz, a gente entender onde estão essas travas, onde estão esses buracos no desenvolvimento e correr atrás deles com objetivos, com metas numa sessão. Uma sessão terapêutica, ela não é feita aleatoriamente, ela é feita a partir de um planejamento que tem que ter, buscar, esses atrasos para que a criança desenvolva mais e melhor as suas habilidades. Então, vamos começar falando das co da cognição, né? Uma criança de 5 anos, que eu acho muito, eu vou dizer uma das coisas que eu acho muito importante, baseada aqui no questionário Portage, que é... Ela consegue pegar o número de objetos correspondente quando a gente pede qualquer número de 1 um a 5, então ela já quantifica. Ela já pega. Se você pede três bananas, ela já pega três, certo? Sem errar. E se você pede aleatoriamente, agora cinco, agora uma, ela já consegue fazer a contagem e a quantificação a partir de um número que ela ouve ou vê. Quando a gente mostra uma figura para a criança, ela consegue recordar pelo menos quatro itens, quatro objetos que estavam ali naquela foto. Ela consegue nos dizer o momento do dia que ela realiza cada atividade, por exemplo, que horas que você um, janta, que horas que você vai para a escola, e ela diz que é de manhã, que é à noite. Ela já consegue fazer o um emparelhamento de letras e números, então ela já coloca igual com igual. Lembra nas outras, nas outras idades que começava ali com cores, que começava com formas geométricas? Aqui já começa a entrar números e letras, por isso que a criança está sendo preparada, já é uma idade de pré-alfabetização. Quando a gente conta uma história para a criança por três vezes repetidas, essa criança já consegue, quando a gente pergunta, relatar quais são os pontos mais importantes daquela história. Ela já desenha figura humana com cabeça, tronco e membros. Ela já consegue entender o que, que é colocar objetos junto, atrás ou ao lado. Ela também consegue, numa figura, apontar e nomear qual que é a parte que está faltando ali? Ela já conta de 1 a 20 e também consegue dizer entre três itens qual é que está no meio, qual é o que está em primeiro e qual é que está em último. Ela já consegue ficar em um pé só por pelo menos oito segundos. Ela consegue, enquanto ela está correndo, virar e mudar de direção, sem precisar parar. Ela já consegue rebater uma bola grande e apanhar uma bola grande, e ela também consegue chutar quando alguém joga a bola na direção dela, sem precisar parar a bola, chutar de volta. Ela desce escadas alternando os pés. Ela também consegue pedalar é, triciclos e fazer curvas. Consegue saltar de um pé só algumas vezes consecutivas. Consegue recortar círculos, então já movimentos de curva com a tesoura. Ela também consegue desenhar figuras simples que as crianças começam a desenhar. Né? Então, casa, bola, figura humana, árvore. Recorta e cola também de forma simples. Essa criança em linguagem, ela já consegue obedecer três três ordens que vêm numa sequência só. Então, quando a gente pede três coisas diferentes para ela, ela sai e realiza essas três. Ela já usa futuro ao falar. Então, ela além de fazer relato de coisas que já aconteceram, ela também fala sobre coisas que ela planeja fazer, que vão acontecer. Ela já consegue identificar quando uma figura tem alguma coisa absurda, por exemplo, um quadrado no lugar da cabeça, ou um, um braço Saindo de um tronco de uma árvore A criança já consegue identificar o que tem de errado ali De absurdo, de esquisito Ela já consegue contar histórias conhecidas Sem precisar de figuras para se basear Ela já faz e usa frases complexas E usa o porquê ela consegue explicar as coisas com o uso de porquês. Ela já disse se um som é forte ou fraco, já disse coisas rimam ou não, ela já faz os autocuidados sozinha. Então ela escova os dentes, lava as mãos, ela ajuda a retirar a mesa, ela já consegue se trocar sozinha, zíper, botões de todos os tipos cadarços, usa talheres apropriados para se alimentar, já cuida da própria higiene, então ela lava as mãos e o rosto, ela entende os momentos e já se tá sujo ela mesma já se limpa, se ela derrumou alguma coisa no chão ela mesma já vai buscar o pano, ela consegue limpar o nariz se tá sujo, se está escorrendo. De forma independente e autônoma Pegando um, um papel sem precisar ser lembrado De tudo isso que eu disse Pelo menos 75% das vezes Por si só, esse cuidado Ela já toma banho sozinha E já escova os dentes sozinho Só precisando daquele reforço Para a gente ter certeza que está bem feito Ela chega no banheiro a tempo de usar a, a, a privada né usa E faz tudo sozinho Já tira a própria roupa Já consegue dar descarga, lavar as mãos A gente só precisa ajudar muitas vezes na hora de limpar pau cocô, mas ela já tem o princípio de fazer isso sozinha. Então é uma criança que já desenvolveu uma autonomia básica para se comportar, ela já entendeu como se comporta, o que é esperado dela no mundo e ela consegue desempenhar essas funções. Ela pede ajuda quando ela precisa, por exemplo, quando ela está num lugar que ela não tem familiaridade, ela pede ajuda para ir no banheiro, ela pede ajuda quando ela está encontrando alguma dificuldade e que ela sabe que ela vai ter problemas se ela não conseguir realizar. Ela já Entra na conversa de adultos e já faz comentários e contribuições. Ela já fica sozinha fazendo tarefas de 20 a 30 minutos. Ela já pede desculpas quando percebe que fez algo errado de forma autônoma, pelo menos 75% das vezes. O que mostra aí de novo cuidado social, cuidado com o outro, entender o que o outro está sentindo ou pensando por algo que ele fez. Ela consegue esperar sua vez nas brincadeiras em um grupo de crianças, ela se envolve de 20 a 30 minutos em projetos que precisam de cooperação de várias crianças, esperando a vez dela, contribuindo na vez dela, quando tem mais crianças envolvidas. Ela pede permissão para usar os objetos de outras pessoas, pelo menos 75% das vezes, sem precisar ninguém lembrar. E quando ela está em público, ela já tem o que se chama um comportamento socialmente aceitável. Essas são as questões principais, eu espero que ajude vocês e vou continuar fazendo vídeos, me escrevam aqui nos comentários o que mais vocês querem saber e o que vocês precisam para ajudar os seus pequenos. Um beijo e até o próximo, tchau, tchau!